Bem-vindos ao curso Iniciar Drupal 7. Neste curso vão encontrar 12 lições que percorrem os temas principais do Drupal e as suas funcionalidades, desde a navegação, a criação de conteúdo, à aparência e a gestão de utilizadores. Em cada uma das lições encontram detalhados os temas relacionados com essa problemática e ainda toda uma série de exercícios práticos que visam chegar a um resultado final. Neste caso, o site Casa Moda, em que eh, são postas em prática as funcionalidades mais básicas do de Drupal, desde a criação de uma página simples até listagens, e eh, diretórios e listagens com critérios mais avançados, como filtros eh, por data ainda toda uma série de blocos, a seu tempo e na devida altura daremos conta do que é que se pretende, de como se pretende fazer, porque é que se faz assim, como é que o Drupal funciona e qual é a vantagem em utilizar as boas práticas na construção destas soluções Drupal de reutilização do conteúdo e de flexibilidade.